Tenta outra vez, não desanima Já sabe como é o chão, vamos ver qual é de lá de cima Esquece a sina, é você quem determina a sua vida E se não for, trate logo de ser o seu próprio dono Seu próprio pai, quem não tem na mente uma base segura logo cai Então vai, seja um ser humano de atitude Que faz tudo pro bem, espalhando suas virtudes Seja de verdade, isso aí já te disseram Eles se corromperam, não são mais o que eram A vida é transição, é autoconhecimento É saber crescimento, desculpa, eu lamento Mudei minha visão Aceitei a mudança, expansão das ideias, loucura, vingança. Minha volta por cima, a derrota dos mal. É o fato consumado, legado final. Se o caminho tem fim, saberei logo após. Eu tô na manhã mais um dia, já fui mais relógio. Sem receio eu elevo minha voz. Uma vida é pouco, eu outro.